Olá eu sou a professora Luciane Paula e hoje mais especificamente nessa videoaula nós vamos discorrer sobre a questão dos gêneros textuais e dos tipos textuais dentro da nossa disciplina de processos de leitura produção e análise de textos multimodais este conceito ele vai aparecer mais propriamente no módulo 1 em que nós vamos discorrer sobre processos de leitura mesmo discorrendo sobre processos de leitura, é evidente que tanto o conceito de leitura quanto o conceito de texto são conceitos que estão é, imbricados, né? são conceitos que estão ali bastante conectados. É, na nossa unidade 2 desse módulo 1, um, mais especificamente, leitura, processos de análise textual, é muito importante que nós já tenhamos esse, esse entendimento sobre gêneros e tipos muito bem alicerçado, até porque esse conhecimento auxilia nessa questão da leitura significativa. Então vamos lá. Vejam que o que, que nós entendemos né, por gênero e tipo textual. Conforme vocês verão nos textos para estudo, é, os gêneros textuais correspondem o, a esses textos estabilizados, né, esses modelos estabilizados, enunciados relativamente estáveis, como definia Bakhtin, que nós lançamos mão ao nos comunicarmos. Então, é, sem os gêneros textuais, a comunicação humana seria impossível, como também já diz, de, diz o grande teórico, ou seja, quando nós nos comunicamos, quando nós fazemos uso da linguagem, nós precisamos, conforme a nossa finalidade comunicativa naquele momento, conforme o nosso objetivo, a nossa intenção, nós precisamos lançar mão de um modelo já, de um arquétipo que já exista para que a gente consiga é, processar, para que a gente consiga vivenciar esse processo interacional e dar conta daquilo que a gente precisa dizer. Então, nós estamos falando de gêneros textuais, em que são justamente esses textos materializados, são os textos que existem, são os textos que nos circundam, ok? Então, quando a gente fala de texto, a gente está falando de um exemplar concreto que se constitui como um evento comunicativo, que se constitui como fruto desse trabalho com a linguagem. Então, nós nos comunicamos por textos o tempo todo, seja essa aula né, que nós estamos vivenciando aqui neste momento, seja a conversação espontânea que você vai ter com a pessoa que está mais próxima de você ou que mora com você, seja ao abrir o jornal e ler uma notícia, ler o horóscopo do dia, seja ao pegar o celular e ver um meme que enviaram para você, pelo WhatsApp, enfim, nós estamos lidando o tempo todo com textos que vão se modificando conforme as nossas demandas comunicativas vão se modificando também. O gênero textual são esses, esses textos né, estabilizados que nos circundam, então é, se eu preciso é, dizer algo a alguém, se eu preciso, se eu comprei um determinado produto, por exemplo, e eu preciso fazer uma reclamação sobre aquele produto, aquele produto veio com algum defeito, eu sei o texto que eu preciso fazer e eu sei mais ou menos como eu devo me adequar para produzir aquele texto para que tenha o efeito esperado. Então, seja a reclamação do cliente, se eu vou ligar na empresa e fazer essa reclamação por telefone, se eu vou digitar essa reclamação no site específico para isso, se eu vou até o Procon, aí eu já estou numa outra esfera e lá eu vou dizer ao atendente as minhas queixas e esse atendente vai registrar isso por escrito. Então, eu sei o que eu preciso fazer e eu me adequo a, a esse texto que eu preciso construir. Então, quando a gente fala de gêneros textuais, nós estamos falando desses enunciados que são relativamente estáveis e que possuem já uma estrutura, uma composição, um estilo, uma unidade temática que, que o define. Então, uma piada é muito diferente de uma notícia. É uma fábula é muito diferente de uma receita culinária. Então, esses textos, os nomes que nós damos a esses textos, correspondem exatamente aos gêneros textuais. Nós os comunicamos por gêneros textuais. E esses gêneros textuais, eles dão conta, então, da finalidade comunicativa que eles se servem. O tipo textual, e nós vamos já, já, já, discorrer melhor sobre isso, ele está nesse gênero textual, é construindo esse gênero também e trabalhando também conforme a finalidade daquele texto e nós já vamos falar sobre isso. Aqui, antes da gente esmiuçar melhor essa questão de gêneros e tipos textuais, convém a gente entender esse conceito de texto e de discurso. Quando a gente fala de discurso, a gente também está falando de texto, mas quando a gente pensa em discurso, a gente pensa nesse texto atualizado. A gente pensa numa atualização do texto justamente pelo seu uso. Em que sentido o seu uso? Pela sua vivência. Toda vez que eu me deparo com um texto e que eu leio esse texto, eu estou atualizando esse texto também. Porque aí eu estou pensando também nos contextos, tanto de produção quanto de recepção desse texto. Quando eu penso em discurso, eu penso em todo o entorno sócio, político, histórico, cultural que está nesse texto e do qual esse texto é fruto e da série de conclusões a é que eu posso chegar a partir disso. O que está sendo dito ali, a intenção daquele produtor, o que está veiculado ali nas entrelinhas, enfim. Então, o discurso é a atualização do texto considerando esse entorno sociopolítico, cultural, histórico, ou seja, considerando também o seu contexto tanto de produção quanto de recepção. Quando eu penso em texto, eu penso nessa materialidade, não é? Então vocês lerão capítulos de livro, vocês lerão textos teóricos. Então a gente tem essa materialidade do texto mesmo, e cada texto se enquadra aí, né? Corresponde a um modelo relativamente estável que nos diz o que ele é. Então a gente está exatamente no terreno dos gêneros textuais. Aqui nós estamos nos respaldando em que conforme vocês verão na referência, Luiz Antônio Marcuski, um autor bastante citado né, nos textos teóricos aos quais vocês terão acesso, e um estudioso bastante importante aqui no Brasil sobre essa questão de gêneros e tipos textuais. O Marcuski vai definir gêneros textuais como as realizações linguísticas concretas definidas por propriedades sociocomunicativas, e ele diz que os textos constituem que os, que os gêneros textuais constituem textos empiricamente realizados, cumprindo funções e situações comunicativas. Quando ele diz que o texto é realização linguística concreta, a gente está falando do texto que nós produzimos e que nós recebemos. Todos os textos que circulam à nossa volta constituem gêneros textuais gêneros textuais eu, correspondem ao texto empírico, e quando ele fala que eles são definidos por propriedades sociocomunicativas, ou que cumprem funções e situações comunicativas, essa é uma informação importante, porque o que manda em um gênero textual, o que manda em um texto, é a função sociocomunicativa que ele que ele cumpre, que ele, a que ele se propõe. Então, isso é muito interessante, não é nem tanto o seu formato, alguns textos possuem uma maior liberdade, dão uma maior liberdade em sua construção e estrutura e outros menos. Então, é, se, vo, se nós estamos assistindo televisão e entra o horário dos anúncios publicitários e aparece ali uma entrevista, por exemplo, uma repórter com microfone fazendo uma entrevista, entrevistando alguém, só que aquilo é um anúncio publicitário. Isso já aconteceu várias vezes no Brasil, uma publicidade de automóvel, por exemplo, de uma marca de carro, travestida de entrevista, mas na verdade não tem a função comunicativa de uma entrevista. A função comunicativa ali é fazer você prestar atenção naquele carro, naquela marca de carro e levar você a querer ter aquele carro. Então é uma estratégia de marketing. Então o que, que aquele texto é? É uma entrevista? Mas eu não estou mais assistindo o noticiário, eu não estou mais assistindo o programa, agora é a parte do anúncio publicitário. Não, não é entrevista, não é parte do programa, é um anúncio publicitário com formato de entrevista. Mas o que manda? O que manda é a função comunicativa que ele se propõe. É isso que o Marcos que frisa bastante aqui. A nomeação dos gêneros textuais abrange um conjunto aberto e praticamente ilimitado de designações concretas determinadas pelo canal estilo, conteúdo, composição e função, e é justamente o contexto desse texto, né, desse gênero que vai dizer se ele tem mais ou menos a verdade, é um, um policial que registra, né, um boletim de ocorrência, que lavra um boletim de ocorrência, com certeza, ele tem muito menos liberdade ao produzir aquele texto do que um poeta, do que um contista ao escrever o seu conto, ou um poeta ao escrever, ao fazer o seu poema, ao produzir o seu poema. Então, é, essas características também, do, de onde cada gênero circula, de como ele funciona, são importantes ali para a gente entender o funcionamento de cada texto. E nesse sentido, como o próprio Marcus diz, você, é ilimitado. Exemplos de gêneros textuais, todos os textos com os quais nós nos deparamos no nosso dia a dia, uma conversação espontânea, um bilhete, uma postagem no Instagram, uma notícia de jornal, uma entrevista, o um horóscopo, uma receita culinária, uma receita médica, uma crônica, etc, etc, etc. Sobre tipos textuais, Marcuski diz que tipos textuais são construtos teóricos definidos por propriedades linguísticas intrínsecas, nesse sentido os tipos textuais constituem sequências linguísticas ou sequências de enunciados e não são textos empíricos, isso é muito importante, é, quando você abre um jornal impresso ou quando você abre um site de um jornal online para ler uma notícia, você está lendo uma notícia, você não está lendo uma narração. Entendem? O próprio nome do texto já diz, é o gênero textual que é a materialidade linguística. Agora, toda notícia, a notícia ela é geralmente formada, né? Ela é geralmente composta por uma sequência de enunciado bem característico, que é a narração. A notícia, é, via de regra, ela nos traz um fato. Então, o que aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu, com quem aconteceu, quando aconteceu, ela, ela está nos contando algo que aconteceu. Então, é um relato de uma ação, o que é característico da narração. Então, a narração é a sequência linguística que compõe, no caso, essa notícia. A notícia sim é o texto empírico, não a narração, que é a sequência linguística que a compõe. Certo? Por isso que o Markowski diz que os tipos textuais são construtos teóricos, definidos por propriedades linguísticas intrínsecas, e nós vamos ver isso daqui a pouco. A narração tem uma propriedade linguística intrínseca que é justamente essa finalidade dela de relatar ação. A marca linguística da narração é a presença de verbos de ação que conseguem ser é, expressos em diversos tempos, então, você tem o um presente, você tem o um pretérito, você tem o um futuro, você tem o um movimento dessa ação. Então, a marca linguística da narração é a presença desses verbos, é a presença dessas palavras que indicam também essa ação no tempo. Isso é uma marca linguística. Por isso que o Markowski diz que os tipos textuais são sequências linguísticas e não são textos empíricos, certo? É, ele continua dizendo que a nomeação dos tipos textuais abrange um conjunto limitado de categorias teóricas, determinadas por aspectos lexicais, sintáticos, relações lógicas, tempo verbal. Aí isso vai depender de cada tipo textual. É, segundo Marcuski, os tipos textuais, ele considera designações teóricas dos tipos, e aí ele traz cinco tipos textuais para nós que é a percepção que nós adotamos aqui também, narração, descrição, injunção, argumentação e exposição. Então, a partir de agora, a gente vai ver exemplos de cada um desses tipos textuais de uma maneira bem é, dinâmica aqui. Primeiramente, a narração. É, há um trecho aqui que diz assim, ao fim de alguns meses... Graças a novos e constantes exercícios, contando formigas e outros pequeninos insetos, cheguei a praticar a proeza incrível de contar todas as abelhas de um enxame. Essa façanha de calculista, porém, nada viria a valer diante das muitas outras que mais tarde pratiquei. O meu generoso amo possuía, em dois ou três oásis distantes, grandes plantações de tâmaras e, informado das minhas habilidades matemáticas, encarregou-me de dirigir a venda de seus frutos, por mim contados nos cachos, um a um. Trabalhei assim ao pé das tamareiras cerca de 10 anos. Contente com os lucros que obteve, o meu bondoso patrão acaba de conceder-me quatro meses de repouso e vou agora a Bagdá, pois tenho desejo de visitar alguns parentes e admirar as belas mesquitas e os suntuosos palácios da cidade famosa. E para não perder tempo, exercito-me durante a viagem contando as árvores que ensombram esta região, as flores que a perfumam, os pássaros que voam no céu, entre as nuvens. Esse é um pequeno trecho de um livro muito interessante, de um romance muito interessante do Nau Batahan, intitulado O Homem que Calculava. Então vejam que, quando eu falei para vocês que é um livro, ou seja, eu estou falando é um romance, ou seja, o que é um romance? Nós temos uma história ficcional, longa, complexa, formada por vários personagens, com um enredo mais complexo, várias ações que vão ali se entrelaçando e se desencadeando. Então, este é o gênero textual, não é? Agora, o que, que predomina em um romance? O que, que predomina nessa história que está sendo contada e que é mais longa? O que conta alguma coisa é a narração. O tipo narrativo tem por finalidade relatar ação. Então, nós observamos nesse pequeno trecho que ele está contando algo que se passou com ele para tentar justificar esse presente também. Então, vejam que nós temos... É, ao fim de alguns meses, cheguei a praticar a proeza incrível, trabalhei assim aos pés das transmareiras. É, o meu bondoso patrão acaba de conceder-me. ele vai para o presente. Então, os verbos, principalmente aqui, que é a principal marca linguística da narração, nos traz essa noção de dinamicidade dessa ação, já que a finalidade da narração é fazer esse relato de ação, certo? Então, aqui nós temos um, um exemplo de texto narrativo, como nós encontramos em diversos outros lugares, em notícias também, geralmente, né, a notícia ela também pode ser expositiva, mas muitas notícias são narrativas, é, fábulas, contos, na nossa conversação espontânea também, nós contamos e fazemos relato de muitas coisas, enfim. O próximo tipo textual é a descrição, agora vejam antes de eu passar para o próximo slide que a descrição ela está muito presente em outros textos também em que ela não é predominante, essa é uma informação importante, os tipos textuais eles podem coexistir o mesmo gênero textual muitas vezes apresenta mais de um tipo textual, mas um vai ser predominante. E é importante que um seja predominante porque isso diz muito também da finalidade daquele texto. Como um romance conta uma história, a narração é o tipo textual que predomina naturalmente. Mas como toda boa história, nós temos também algumas informações aqui que são importantes para ajudar a imaginarmos essas cenas ou termos algumas informações a respeito desses personagens do que, do que está sendo contado. Por exemplo, ele diz que o patrão dele é bondoso. Quando ele fala dos insetos, logo no começo ele diz, contando formigas e outros pequeninos insetos, cheguei a praticar a proeza incrível de contar todas as abelhas de um enxame. Quando ele ressalta esse pequenino inseto, isso torna ainda mais significativa a proeza dele. Como assim conseguir contar seres tão pequenos, né, de maneira tão exata? Então vejam que a gente tem algumas palavras que são, que palavras são essas? qualificadores, palavras que têm uma função principalmente de adjetivo e essas palavras nos ajudam a detalhar a cena, detalhar a ação que está sendo passada. Então a descrição é um tipo textual que aparece muito aliada à narração, mas também a descrição sozinha pode ser predominante em outros tantos textos, menos que no caso da narração, que a gente encontra de maneira mais fácil, mais, mais fácil predominando. Por exemplo, no site da universidade, eu fui lá no organograma, e veja o que nós temos aqui. Eu peguei um organograma específico, no caso, falando da reitoria. Então, o que, que nós temos? Nós temos todas as pró-reitorias que se vinculam à reitoria da UFMS da instituição. Então, logo de cara, o que, que nós temos aqui? Nós temos essa, esse detalhamento nós temos a enumeração de todas essas pró-reitorias, do funcionamento da reitoria. Então, a descrição, ela tem por finalidade detalhar, enumerar, essa é a função dela. Então, no caso desse documento, né, desse organograma que a instituição disponibiliza no próprio site, nós temos ali a descrição dessa organização, esse detalhamento. Então nós temos um exemplo da descrição funcionando. A descrição ela vai aparecer em outros diversos textos, ainda que seja junto com outros tipos textuais. Numa bula de remédio, há uma parte específica em que predomina a descrição, quando fala dos componentes desse remédio, é, no manual de instruções, seja de um jogo, seja de um equipamento, a descrição também vai aparecer. Veja agora um exemplo de injunção. Talvez desses cinco tipos textuais, a injunção talvez seja o tipo textual menos conhecido ou cujo nome seja o menos conhecido, né? não seja assim lembrado por muitos. Posso estar enganada. O que, que a gente entende por injunção? Injunção é o tipo textual que tem por finalidade a instrução. A injunção, ela se volta muito para o interlocutor ou seja, para o leitor, com quem aquele texto está falando, com a finalidade de levar esse interlocutor a manter esse contato e instruir, enfim. Então, a gente tem que pensar assim, qual seria a marca linguística de um texto injuntivo? Seria tudo que traz esse interlocutor para dentro do texto. No caso desse flyer, né, desse texto é, que é usado para fazer a divulgação de um evento acadêmico, por exemplo, ou um encontro sobre estágios e formação inicial, nós temos aqui dois pedaços desse texto interessantes. Não perca o prazo e participe. Com quem que ele está falando? Com todo o público possível de participar desse evento. Então, veja que nós temos um verbo, no caso o verbo perder e o verbo participar, que é usado na modalidade, no modo, melhor dizendo, imperativo. E o que, que é o um modo imperativo? O um modo imperativo é aquele em que o, o, o locutor se posiciona bem nesse posicionamento de instrução, de mando, de conselho, seja na sua forma positiva, afirmativa, participe, seja na forma negativa, não perca. Então, veja, ele está falando diretamente com esse interlocutor. Isso é uma marca linguística da injunção, bem condizente com a finalidade dela. E agora, para finalizar, nós vamos entrar nos textos que nós chamamos de temáticos. Enquanto a narração e a descrição são tipos textuais né, que constituem textos, ali principalmente figurativos ou seja, nós temos figuras, né, e são por meio dessas figuras nós chegamos ao tema, a exposição e a argumentação correspondem a tipos textuais temáticos, elas compõem textos temáticos, ou seja, em que o tema já é expresso diretamente. E fica muito fácil de entender isso, por exemplo, no trecho que eu vou fazer a leitura agora, que foi retirado lá do texto do Luiz Antônio Marcoski, Esse parágrafo ele diz assim, já se tornou trivial a ideia de que os gêneros textuais são fenômenos históricos profundamente vinculados à vida cultural e social. Fruto do trabalho coletivo, os gêneros contribuem para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia a dia. São entidades sociodiscursivas e formas de ação social incontornáveis em qualquer situação comunicativa. Caracterizam-se como eventos textuais altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos. Surgem emparelhadas as necessidades e atividades socioculturais, bem como na relação com inovações tecnológicas, o que é facilmente perceptível ao se considerar a quantidade de gêneros textuais hoje existentes em relação às sociedades anteriores à comunicação escrita. O que, que nós temos nesse texto? Explicação. Nós não temos figuras, percebem? Nós temos um tema que é expresso diretamente, sem a necessidade de figuras, muito diferente de um conto, de uma fábula, daquele trecho lá do texto do Mal Batahan. Então, todos os textos teóricos que vocês vão ler todos os textos que constam na nossa referência, eles são formados, né? eles, eles participam desses textos, as sequências linguísticas que constituem esses textos são expositivas, é o tipo textual exposição ou expositivo que predomina, qual é a finalidade desse tipo textual? Explicar, definir, conceituar é o que nós fazemos basicamente durante todas as aulas da universidade aliás é o que predomina nas aulas é o que predomina aí nessa vida acadêmica também né qual é a marca linguística da exposição e também da argumentação consequentemente tudo que organiza logicamente as ideias então veja que ele começa logo com já porque isso daqui é continuidade de algo que já foi dito antes então veja é, ele vai fazendo uso de conectivos, né? conjunções, locuções conjuntivas e outras palavras que ajudam a organizar as ideias, o que está sendo dito e explicado. E por fim, a argumentação. Se o objetivo da exposição é explicar, definir, conceituar, a finalidade do tipo textual argumentativo ou argumentação é trabalhar uma ideia e uma temática, mas com o intuito de se posicionar criticamente. Então, a diferença entre argumentar e expor, quando você expõe, você explica, define, conceitua. Quando você argumenta, você está defendendo uma tese você está defendendo um ponto de vista, você está se posicionando criticamente. Os textos teóricos, como eu disse, que vocês estão fazendo a leitura, né, continuarão fazendo a leitura e estudando, eles, o que predomina ali é a exposição. Quando você lê um artigo de opinião, quando você lê um comentário nas diversas redes sociais, né, podemos pensar ali em comentário de Facebook, podemos pensar em um comentário que está posto ali no YouTube, enfim, o que, é que aqueles comentários basicamente são? São posicionamentos críticos, ou para elogiar, ou para criticar, então ali a pessoa está argumentando, e aqui, para nós fecharmos, né, eu trouxe uma tirinha. Uma tirinha não é um texto em que predomine a argumentação. Né? A tirinha é um gênero textual que tem também uma outra finalidade, o entretenimento, muitas vezes a crítica sim, como nesse famoso personagem Armandinho. Mas o que eu achei interessante aqui é o que está sendo dito mesmo. Ele diz assim, para o adulto, né, até dá para defender uma causa ruim com bons argumentos. Mas não defenda uma boa causa com argumentos ruins. O adulto pergunta, e por quê? Por que não? Então, a graça dessa tirinha é justamente a contradição na fala dele. Ele se contradiz. Quando ele simplesmente diz porque sim e porque não, que nós tantas vezes falamos, isso não é resposta, ele está negando o que ele acabou de dizer. Você tem que defender uma causa com bons argumentos. Então, a argumentação, o tipo textual argumentativo é aquele que, assim como a exposição. É, correspondem né, a textos temáticos, constroem ali, ajudam nessa, nessa elaboração aí de textos temáticos, é, só que diferente da exposição, na argumentação, o produtor do texto se posiciona criticamente. E assim como a exposição, a marca linguística da argumentação também vão ser o que a gente também vai ser o que a gente chama de operadores argumentativos ou operadores lógicos, que são essas palavrinhas da nossa língua que dão conta de organizar as ideias um texto, né, de relacionar essas ideias entre si também. É, eu coloquei duas referências para vocês, né, que foram utilizadas aqui para essas considerações que nós fizemos e eu espero que com essa videoaula tenha esclarecido um pouquinho mais essa questão dos gêneros e tipos textuais, é, que vocês vão continuar se aprofundando, lógico, por meio do estudo dos textos e da participação nas atividades, no fórum e tudo mais. Bom estudo a todos!